Como é que é, meus putos do ass? Bem, vamos já para mais um episódio do G40, da recuperação de chapa do G40. E antes que vocês digam, pá, eu tanto tempo entre episódios, malta, várias razões. Uma delas, minha culpa, porque eu tenho outros temas, tenho outras filmagens, tenho as reviews, tenho o Corsa GSI, pá, fiz vários temas que atrapalhou aqui as filmagens deste tema e o lançamento deste, deste tema. Depois, a oficina, uh, também está a fazer isto com muita calma, é um trabalhinho de Orives corta, solda, e também, pá, são meus amigos já há muitos anos, estamos a fazer isto com calma, e filmando, documentando, e não lhes dei pressa, até porque eles têm outros trabalhos que têm que fazer mais rápido, carros de seguro, uh, carros que têm que, sair, que têm que sair logo, o meu, pá, sinceramente não tenho muita pressa, é uma coisa que se vai fazendo, que fique bem feito, porquê? Porque o G40 tem é aquela chapa velha, aquela chapa frágil, parece aquela lata da Coca-Cola, então convém ser uma coisa com calma, uma coisa que fique bem feita e para que o carro dure agora outros 30, 40 anos sem ferrugem, não é? E por falar em recuperação de chapa, malta! o trabalhinho está de Orives. está de orives. eu vou vos deixar com umas filmagenzinhas que eu fui fazendo, Pá, não consegui estar lá a toda hora, a todo instante a fazer todos os passos, mas fui passando, fui fazendo uns takezinhos que vou vos deixar agora de seguida com os takezinhos do corte e costura que foi feito lá na Ambrocar, Pá, vocês vão ver que está um trabalhinho mesmo top, vou vos deixar com essas filmagens. Oh, Am I sickin' like a stone? mesmo ali um trabalhinho de orivos, onde estava a ferrugem, foi cortado, foi desenhado o um molde ah, da chapa tal e qual, foi voltado a soldar epá, está completamente top, está completamente top, este G40 vai ficar um G40 tipo de museu vai ficar de museu. E depois, antes do carro ir para a pintura, eu vou aquele tratamento anti corrosão anti-ferrugem, uh, vou-vos deixar também com umas filmagens que eu fiz já com o carro, com esse tratamento e não, o carro não vai ficar preto, mas eu vou-vos deixar com essas filmagens. Após este tratamento de antiferrugem, levou dois tratamentos destes. Vocês, se não soubessem que o carro tinha tido aquelas ferrugens e que tinha sido cortado e soltado, vocês nem faziam ideia. Se vocês repararem no sítio da bateria que já estava tudo podre, está completamente novo. Para não falar na zona do vidro, na zona do, do para-brisas. Epá, até o frizinho está tal e qual, vocês não topam rigorosamente nada. Para o episódio de hoje eu queria vos deixar com estas filmagens, os cortes e as costuras e o tratamento de ferrugem. já viram, está tudo ok. Agora estou ir novamente a Ambrocar, que vai ser o dia que eles vão efetivamente pintar o carro. Eu vou fazer mais uns takezinhos da pintura em si, para que vocês acompanhem todo o processo, assim, episódio a episódio, e assistam a esta recuperação deste ícone que está espetacular. Fizemos um trabalhinho espetacular na mecânica, agora na chapa, não fica nada atrás e está igualmente top. Bem, vocês agora venham comigo, deixem virar aqui à, à esquerda, venham comigo uma segunda aqui. Uh! Venham comigo, vamos à Brocar e vamos documentar ali a parte da pintura. Bora! a pintar, então os homens estão aqui a isolar tudo e já está praticamente tudo, falta ali a parte de trás em princípio hoje fica aqui pintadinho estava aqui a falar com os homens o carro levou o tratamento que eu tinha visto no início do vídeo o tratamento antiferrugem depois ainda levou aqui o que eles estavam-lhe a chamar o Gravitex que é para as pedras, para não fazer aquele ricochete realmente foi o que eu percebi para não fazer aquelas picadas uh, tem tipo um tratamentozinho que se chama -se Gravitex que pronto, quando bate não faz aquela quinca e aí fica meio aborrachado Portanto o carro também levou mais esse tratamento que eu não tinha dito no início do vídeo. Vamos acabar aqui de isolar isto e depois é tinta para cima. Já está pronta aí a tinta? Já. O que é que isso leva? 30 gramas de aveia, uma pitadinha de sal. É o chamado vermelho Ferrari G40. É igual. É tal igual. A rigor. O homem está aqui a dar um primário para não andar diretamente ali a tinta, ainda estamos a dar aqui mais um primário. Como vocês veem, coisas boas nisto tipo 50 não vão faltar. Antes da tinta ainda leva aqui um primário, não é um primário qualquer, como o homem estava aqui a dizer, é um primário especial. <risos> Mas também digo que já, ficasse assim preto. Não ficava nada mal, mas neste caso vamos manter o vermelhão para mim, é a cor mais bonita dos 50. Bem que eu gostei muito do meu preto e este não ficava nada mal, mas o vermelhão vai ser vermelhão. Bem, então vou vamos o homem acabar aqui o primário, depois vamos ao. eu ainda há bocado áudio e não estava grande coisa, mas é que o homem a minha pintar e a gente de máscara, não sou fã nada. Amigos, já vamos para o vermelho? É já, é já de vermelho? Agora finalmente vamos ter o nosso jacarézinho, é já vamos dar uma vermelhinha, olha isto, está aí a bombar. <risos> E não sei se você a tinta já foi, já temos aqui a segunda vamos para a segunda dose a segunda dose já está vermelho bem vermelhão por sinal, bem vermelho aquele vermelho mesmo fantástico mas agora vamos aqui à segunda empreitada <risos> para dar mesmo aquele toque final do vermelhão fica espetáculo olhem só para esta corzinha espetáculo Vamos embora! Can me In me In me, In me. In me. Bem pessoal, e para o episódio 2 já está. Uh, o carro está todo pintadinho, está aqui a secar. Eu estou neste momento dentro da de estufa com isto, com o forno dos diabos, está quente para caraças e agora é deixar isto secar. Como vocês veem, até eu já estou pintado. Felizmente eles arranjaram um fatinho destes, senão eu estava aqui mais pintado ainda sem ser na cara. Assim parece que estou só maquiar. Bem, para o episódio 2 está feito, era só documentar aqui a pintura, está pintadinho próximos episódios vamos ver como é que corre para não chatear também aqui muitos homens mas se calhar já vai ser uh, montar e tal mas agora vou pintar os pretos esta parte não a documentar que é preto é preto e depois vai ser se calhar a montagem vamos ver o que é que conseguimos filmar e tentar documentar sempre o máximo vai, fiquem bem, um grande abraço subscrevam aqui a rede da Ambrocar eu vou deixar na descrição o link da Ambrocar e pá, porque está aqui um trabalhinho merece ser seguido e os homens merecem o nosso like fiquem bem, um grande abraço Junge and the yeah.